Você na sua palestra tem uma técnica assim, memorize 10 vezes mais rápido, para a gente sintetizar e vocês poderem conhecer um pouco do que é. Não é nem a palestra, é o workshop, né? são 8 horas de treinamento é, este curso que o Renato oferece. Qual, como como me, é, valorizar, melhorar em 10 vezes mais rápido a capacidade de memorização? Eu dou um exemplo no meu curso de memorização da tabela periódica. Tá. tá? E aí você tem, os alunos pegam, a, a gente pega uma parte da tabela periódica e aplica a técnica de memorização, que é você estudar, para não virar associação simplista, né? você estuda, você verifica o, a aplicação daqueles elementos, né? o que, que funciona, estudei, sim, compreendi, sim, então vamos organizar. Aí é o pulo do gato da memorização. A maneira como você organiza o conteúdo é que determina a velocidade da memorização. Então, eu ensino o aluno a organizar esse conteúdo de uma maneira específica que acaba abrindo a memória e aí você assimila, que é a produção da memória. Então, o segredo da velocidade é assim, é, está na, na forma como a gente organiza o conteúdo. Seja um texto, uma tabela, é, um nome de uma pessoa, um número de telefone. Aí No curso, eu ensino várias, várias noções de, de, de como melhorar isso, essa organização de conteúdo interno, e a pessoa memoriza dez vezes mais rápido, vendo, sabendo que o, um leigo, o caminho do leigo é o decoreba. Então o leigo ele pega aquela tabela e fica ali, lendo, lendo, relendo, escrevendo várias vezes, e na memorização você organiza aquilo de uma forma que você atinja memórias internas. E por que, que a organização é o pulo do gato? É, você se torna mais rápido e eficiente quando você é organizado, um profissional... Organizado ele é rápido, ele é eficiente, ele não perde tempo, está sempre com tudo em dia, não tem prejuízo. Uma empresa organizada é rápida, é eficiente. O estudante organizado ele aprende rapidinho, passa de ano. Um computador organizado, uma prateleira. Então é, eu, eu desenvolvi uma, uma técnica que as pessoas aprendem a organizar conteúdos na memória. E aí ela consegue atingir esse, essa, essa velocidade de ser dez vezes mais eficiente que qualquer pessoa. Aí isso dá maneira mais simples possível. As pessoas que chegam no seu workshop de manhã, você dá um exercício. À tarde ele, ele tá dez vezes melhor no mesmo exercício? À tarde não, de manhã mesmo. No mesmo período no ele mesmo já período. aprende, você já se prepara? A, a memorização que eu ensino é, não existe concorrente. porque A memorização que eu ensino não é a, a técnica de associação pura e simples. tá? É a maneira como ele organiza o conteúdo. Isso não é uma coisa que tem que treinar, você aprende a desenvolver a memória. Eu passo, claro, todos os requisitos para você ter uma boa memória, né? eu ensino quais são as funções de cada etapa, estudar, organizar e assimilar, e depois a gente começa a fazer a organização de conteúdo. Então a pessoa, é, eu faço um exercício com eles, aprenderam, aplique agora. Eles aplicam e, e memorizam um imediatamente. Impressionante. É dez vezes mais rápido do que faria um leigo. Eu faço trabalho para Petrobras, Transpetro, Ministério da Defesa, Receita Federal. Um, um, um detalhe que a pessoa esquece num documento, vai imprimir o errado, é papel, cartucho, perda é de pesa. tempo, tudo, né? Então não tem um grupo mínimo. Tira a curiosidade alheia, né? Tem, tem um mito, né? que diz quando alguém é inteligente, o sujeito decora tudo, grava tudo, memoriza tudo, fala, nosso sujeito tem uma memória de elefante. Da onde vem esse mito é, é reconhecido que o elefante é um animal que tem a maior capacidade de armazenar informações, né? Uhum. Mas, mas por que essa similaridade? Tem alguma correlação? Você que estudou a mente muitos anos? É o mito ficou por conta do, do elefante ele, ele conseguir é, lembrar de um comando de um adestrador 40 anos depois. Ele ainda reconhece o adestrador e os comandos que foram ensinados. Ah, esse é daí que vem a história. É daí que vem a história. Mas hoje eu, eu costumo dizer que é, uma memória de border collie também seria uma boa analogia é, um... da raça de cães. Que o Border Collie está comprovado que ele consegue guardar 300 comandos. 300 comandos? 300 comandos. É o, que é a raça mais inteligente. É esse né? cachorro é o cachorro chamado pastoreiro. Pastoreiro, né? eu ele tenho é... essa raça, é uma é, delícia. O meu pai tem um também, e realmente é um animal muito inteligente, né? Ele... Se for adestrado, ele memoriza mesmo, viu? É, ele... não, ele. Esse animal <risos> é... Os americanos, né, que, que cuidam muito no Canadá, é, é... de... Nova Zelândia, principalmente, que lá um onde tem grandes rebanhos de ovelhas, carneiros... E, e realmente ele tem, ele aprende os comandos, então você dá o horário ele sabe que tem que buscar os animais Exatamente. colocar no local fechado é muito bonito, por sinal eu já vi uma apresentação de border collars profissional é um negócio assim, Demora. ele superou o elefante então? Eu acho que supera o elefante é, eu, eu ainda brincava com o Renato antes, eu falei, pô, mas é lógico né olha o tamanho da caixa craniana cabeça. do elefante é óbvio que ele vai, <risos> mas está provado que não é não, pela tá cabeça não. não é por isso. Aliás, uma curiosidade é, todo, todo exemplo bizarro que nós vemos na televisão de pessoas com uma memória absurda, tá? É, ou é ou é técnica de memorização ou é disfunção cerebral. Tá? É, pessoa conseguiu memorizar uma lista telefônica inteirinha, tem alguma coisa aí? Ou é técnica que permite isto? Ou a pessoa tem algum tipo de, de disfunção? Essa então, questão do QI, fala que o sujeito fala, nossa, ele tem um QI superior. Isso ajuda, quer dizer, realmente é uma ele está acima da média das pessoas normais? Tem tem isso? Não não no quesito memorização, não. porque o QI é a capacidade de, articula, de percepção, articulações de ideias. Só que tudo isso depende da memória. O Toda a inteligência depende da memória para existir. Então, se você me perguntar qual o melhor investimento que um ser humano pode fazer, é investir na própria memória, na capacidade de memorização. Porque a inteligência depende da própria memória, né? Se você pega uma perspectiva da inteligência artificial para daqui uns 50 anos, é que a gente, nós teremos aí chips implantados e com esse chip eu tenho acesso a todo o conhecimento produzido pela humanidade. Se todo ser humano tiver essa, essa capacidade né, de acessar o mesmo conhecimento, o que vai fazer a diferença? A capacidade de utilizar o conhecimento. Então não é aquilo que você sabe, mas o que faz com o que sabe. Tá? Mas a memória será a base de tudo. Recentemente, até porque aqui da nossa região, é, tem o programa lá do Luciano Huck, que é o Soletrando. Ele foi um jovem aqui de Santo André e realmente é, deu tamanho notícia que eu quis até identificar. E não é um programa fácil, porque são palavras dificílimas, uhum. você tem que soletrá-las, inclusive com os acentos e tudo mais. Isso é treino, é memorização, ou no caso desse jovem ele realmente é superdotado, tem não. uma facilidade maior? Isso é treino. É, treino. É, é disciplina, persistência, perseverança e muito, muito treino. Uma garotada como essa, eles ficam aí seis, sete horas por dia trabalhando isso. Né? E é, é, acho que é um grande exemplo para todos, que todo mundo consegue, né? desde que tenha essa disciplina de treinar um campeão de xadrez, por exemplo. Médio de cinco a seis horas de treino, treino por dia. Por dia né? muito bom. Renato, muito obrigado pela participação. Obrigado aqui pelas informações riquíssimas. Você quiser participar